Bom dia, centelha divina! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda para mais um dia de decreto de 21 dias de cura, proteção e limpeza profunda com Arcanjo Miguel. Hoje é o nosso 15º dia do ciclo. Respire, lenta e calmamente. Vá relaxando todo o seu corpo. E perceba, Arcanjo Miguel à sua frente, te abençoando.